Olá estou aqui de volta e dessa vez eu me sinto um pouco obrigado a comentar sobre um vídeo que eu acabei assistindo, um daqueles tutoriais online que acontecem pela Adobe Brasil. Então eu gostaria de aproveitar esse vídeo para poder fazer correção e também ir à frente do que foi comentado lá. Então antes de mais nada eu fui na internet, tentei fazer algo mais ou menos como eles mostraram lá, então peguei esse, vi esse arquivo dessa cadeira eu estou simplesmente aqui copiando a imagem e jogando no Photoshop, sem me preocupar muito com salvar, importar e tudo isso. Então, eu só quero deixar bem claro que essa imagem aqui, obviamente, não foi eu que tirei a foto. Ela também, como é um JPEG, né, ela tem vários artefatos de compressão, como você pode ver. Então, também não é. Talvez não fosse a imagem perfeita, mas pelo exemplo que eu quero dar, é perfeitamente aceitável. Então, eu tenho aqui a minha cadeira como uma camada. E o que foi feito lá foi que foi usado os canais Para poder fazer uh, o recorte do fundo Então a primeira coisa que eu preciso falar é Que isso aqui são canais de cor E não canais de intensidade né? Então foi um termo que eu acredito que tenha sido usado errado lá Você pode discordar, mas eu sugiro que você pesquise E, e tire a sua própria conclusão De qual de nós dois está certo Então, uh, obviamente aqui como pode ver o canal azul é o que tem o maior contraste, então o que é feito aqui é duplicar o canal, isso aqui viraria o meu recorte. Então, para mim também, no meu entendimento, foi outro uh, outro conceito usado de forma errada, porque lá foi dito que o canal alfa, né, que é essa máscara que vai ser criada aqui, é um canal de seleção, e canal alfa nunca foi nessa vida canal de seleção, é um canal de transparência, tanto que ele, você pode usar preto, onde é transparente completo. Você pode usar branco, onde ele é opaco, opaco por completo. E você tem, todo, tem toda a gama de cinza, onde são os degradês da transparência. Né? Ou, ou as porcentagens, digamos assim, da transparência. Então o que foi feito aqui, foi que ela pegou, se não me engano, um brilho contraste. Então eu tenho lá os efeitos, brilho contraste. E ao invés de fazer isso aqui, né, que seria alterado direto por aqui, ela usou o modo legado. Aí o que, que eu entendo também que está errado no modo legado, é que o modo legado, ele chapa as cores todas, e você acaba não conseguindo ter a imagem do jeito correto. Então o que eu sugiro que seja feito é copiar essa imagem, você pode vir para cá, você cria uma camada nova, e joga essa imagem lá dentro, né? na verdade é o canal de... é a parte cinza, né? o canal só cinza, que era o canal azul. Aí aqui sim, eu uso Levels. Então com Levels eu consigo chegar num meio termo então eu consigo pegar então né, a parte que eu preciso então olha o que eu estou fazendo eu estou simplesmente aqui então tentando fazer com que essa parte aqui fique escura e a parte branca, né, ou seja, a parte clara ela fique o mais branco possível então chegando mais ou menos no meio termo eu tenho o que seria a minha máscara aí você pode dizer que não é perfeito, né, porque eu tenho uh, esses problemas da minha compressão do JPEG mas Acredito que nesse momento aqui dê para entender exatamente o que eu preciso. Esse meio aqui, né esse, essas partes que estão brancas, eu não vou me importar muito com isso agora, porque eu vou corrigir isso depois. O que eu preciso é manter o máximo de detalhe possível. Então repare que eu trouxe de volta, justamente pelo que eu não quero perder essa área que ficou muito branca aqui. Né? Então eu vou retroceder um pouco, e vou justamente fazendo esse ajuste fino, e repare que eu tenho, né pelo menos desse lado aqui, uma margem muito boa, então eu posso aos poucos e trazendo então essa parte de volta ali, trazendo de volta o meu branco. É muito importante então, usar o histograma nesse caso, que você consegue ter uma avaliação muito boa do que você precisa. E por que eu posso ignorar essa parte aqui de fora? Porque a parte de fora simplesmente é, tem uma margem boa aqui de distância, então eu não preciso me estressar com ela, que eu posso depois pegar um pincel e apagar. Então fazer eu vou fazer, então, eu terminar aqui, eu posso também me preocupar se eu quiser com a sombra, mas obviamente as áreas de sombra são mais áreas bem mais problemáticas. Então eu entendo que por aqui eu tenho já uma média boa. Aí eu olhando isso aqui agora, eu vejo né, que eu tenho esse probleminha aqui, eu tenho aquele probleminha ali, e tenho aqui onde seriam as minhas sombras. Então eu vou fazer duas coisas, uma eu vou pegar isso aqui, e vou aplicar um, um brilho e contraste separado Então a coisa que a gente tem também, né Desde o do, do, do Photoshop, se não me engano, o CS6 Ou os primeiros CS6 Ele tem o que a gente chama desses métodos não destrutivos, né Então não tem por que eu fazer minha operação toda aqui dentro E destruir o... Esse trabalho todo que eu tinha feito antes, né Então se eu quiser, por exemplo, eu poderia voltar atrás Então eu venho aqui, posso selecionar meu Levels e usando então esse método não destrutivo, não destrutivo eu aplico aqui o meu Quick Mask, sabendo que então essa minha camada, esse meu ajuste de Levels só vai ser aplicado nessa camada aqui. Então aqui eu vou chamar minha camada de Recorte. Na minha, usando a minha camada de Recorte, então eu tenho meus Levels, e eu posso fazer então aquela mesma modificação que eu fiz antes, eu posso fazer ela aqui, sendo que eu nunca vou perder tudo que eu fiz. Então eu tenho aqui, vou tentar chegar mais ou menos no mesmo termo que eu tinha antes, mas talvez um pouquinho mais rápido, para a gente não perder muito tempo. Então é isso, né? eu tenho aqui já um, um, um termo inicial bem razoável. Então repara que agora, a qualquer momento, se eu voltar atrás, eu tenho a minha, o meu recorte né, aqui na minha seleção do canal azul, e eu nunca perdi ela. Aí o que eu preciso fazer agora é, eu preciso fazer uma análise e perceber aqui, então, o que eu preciso salvar e o que eu não preciso salvar. Então, agora sim, chegando, estando de acordo que esse termo aqui está ideal, eu posso vir aqui duplicar isso, né, para quem não sabe, um comando J, Control J, e depois eu dou um Control E, ou Command E, e aí sim, ele vira uma camada fixa. Então, eu vou esquecer o resto ali por enquanto, e vou ficar só com essa aqui. Aí, agora sim, então, eu posso vir aqui, pegar um pincel, né, aí eu posso ir direto, se eu quiser aqui, pegar um pincel branco porque o que eu estou fazendo aqui na verdade é a mesma coisa que eu faria lá no canal alfa só que aqui eu estou fazendo usando as camadas e depois no final você vai entender porquê então eu estou fazendo aqui, estou eliminando a minha sombra uma coisa que eu também posso fazer, então por exemplo, eu comecei apagando a sombra aqui na mão então o que eu posso fazer, que seria o um método correto é Desfiz aqui e da mesma forma aplico uma máscara e com a máscara eu vou lá selecionando, selecionando e vou apagando a, a, a minha sombra. Aí Repara que eu fiquei com a minha sombra aqui, né? E eu tô, tá aparecendo o, o grid no fundo, justamente dizendo que onde a minha sombra está é transparente. Mas o que me importa aqui nesse caso não é se a minha sombra está ficando transparente ou não. O que me importa é que eu estou simplesmente eliminando essa parte aqui escura, sendo que eu quero que todo esse contorno aqui da cadeira ele seja branco. Então, com um pouquinho de habilidade no pincel, eu posso ir aqui apagando. E se por algum motivo você fizer errado, e esse é o grande vantagem de você ter o método não destrutivo, né? Que se eu vier aqui agora e por acaso fiz isso errado, eu só preciso inverter a cor. Então foi o que eu fiz aqui, né? Usando o atalho lá que ela chegou a comentar. Eu inverto a cor e eu posso pintar de volta essa parte da cadeira que por algum motivo eu cheguei a, a jogar fora. Aí eu continuo apagando. Né, eu também faço isso também para agilizar. Né, eu faço primeiro a, a, a parte ali de contato. Depois eu posso pegar um brush grande. E jogar toda essa massa maior fora. Então eu vou lá na área de contato. Se isso aqui te atrapalhar esse gridzinho, né, um Ctrl H, um comando H, vai jogar isso fora. Aí eu vim aqui, jogo isso tudo fora. Aqui. Eu também posso usar aquele método que ela também, que ela também usou, do, de usar o Burn e o Dodge. Vou pegar aqui Burn e Dodge. Nesse caso aqui, vamos lá. Pegar o Burn... O dodge não acontece nada, por quê? Porque a minha camada aqui branca já está assim. Então se eu voltar no, na minha foto original e usar, também funciona. Tá? A diferença é que esse é um método destrutivo, enquanto o, o que eu estou usando é um método não destrutivo. Então tanto faz, aí você vai escolher de acordo com a sua necessidade. Mas então eu vou mostrar então, como seria então, com o método, é, finalizando esse método né, e depois passando para o outro método, que foi o método que ela usou. Uh, então eu tenho isso aqui junto. Se eu quiser aqui, eu posso pedir para aplicar a máscara. E aplicando a máscara, ele mesclou os dois. Então eu vou passar a usar aquele mesmo método que ela usou. E eu vou passar e eu vou aproveitar para mostrar um defeito que esse método pode gerar. Então digamos que eu fiz aqui tudo maravilhoso. Eu vou apagar aqui. Repara que não é perfeito, né? Tá ficando algumas marcas ali bem estranhas. Mas ele se livra muito bem desses pixels mais acinzentados, né? os, os, os pixels de, de meio tom. Vou pegar o oposto dele, né? o Burn, e vou começar a trazer aqui a parte né? mais escura. E repara que ele não está ficando preto, porque ele está simplesmente queimando aqueles pixels ali e não está efetivamente tornando os pixels pretos mesmo vindo aqui em cima e colocando em 100% então isso para mim já é, um, já é um defeito grande e você vai ver o quanto gritante isso é depois então digamos que eu fiz isso aqui tudo né? eu acho tudo maravilhoso vou pegar então minha, essa minha camada aqui entre aspas aqui, ele é preta e branca e vou aplicar um outro uh, levels nela então, o mesmo esquema, peguei levels. Só que agora, olha o que eu vou fazer, né? Olhando o meu Instagram aqui, então, eu praticamente não tenho né? muitos pixels cinza. Mas olha o que acontece se eu pegar o meu preto e botar lá para fundo. Tudo que eu achei que não era, que não estava aparecendo aqui, olha como aparece. Certo? Então, olha aqui. Eu achei que era branco, mas quando eu olho lá, tem um monte de defeito. E a mesma coisa do lado contrário, né? Quando eu pego aqui o que eu achei que era preto, na verdade, é tudo branco. Aí então é interessante usar esse método né, de ter o levels por cima, que aí sim, se eu quiser pintar aqui direto, eu posso fazer isso. Eu venho aqui no meu levels, eu ponho ele no máximo e eu sei que não vai interferir diretamente na minha camada. Então eu posso vir aqui embaixo, e aí sim com um pincel branco, eu posso pintar de branco. Aí uma vez pintado de branco, não tem mais problema. Eu vou voltar depois com isso aqui já finalizado, né, porque eu não quero que você perca tempo aqui assistindo ou pintando, mas você vai entender a técnica. E para fazer a mesma coisa aqui na área preta, que ficou errada também, como você pode ver, eu vou voltar aqui no meu levels, como eu falei, é não destrutível, então eu posso voltar para cá e agora ver tudo que tem de errado na parte branca. Aí eu pegaria um pincel preto e pintaria aqui no, no meu, na minha camada. Pintaria ali de preto e aí sim ficaria uma máscara de direita. Então, repara que agora sim está ficando perfeito. Né? Também, como eu falei, eu não quero perder muito tempo, eu vou voltar já já com o arquivo finalizado. Então, quando eu tirar aqui, ela continua preta e branca, só que agora eu tenho certeza que onde era preto está realmente preto e onde eu estou vendo aqui como branco é realmente branco, e não tem problema então como você pode ver, eu voltei aqui agora eu não tenho mais aquele problema, é só pegar aqui o meu Levels e botar para um lado você botar para o outro ela está um preto perfeitinho então eu não tenho mais uh, problema aí o meu próximo passo é simplesmente pegar isso aqui copiar aí eu posso pegar minha camada de recorte que eu chamei de recorte, que é essa aqui esconder ela também, não preciso mais e agora eu vou usar a minha cadeira, que é o meu arquivo final. Então na minha cadeira, eu tenho aqui a cadeira, o que eu preciso usar o que? Isso aqui como máscara, para poder esconder a minha cadeira, já que eu estou usando métodos não destrutíveis. Então eu vou selecionar aqui a minha máscara, e vou jogar aquele meu arquivo ali dentro. Quando eu voltar para olhar, o que aconteceu foi simplesmente isso. Eu, tô, eu tenho a máscara, né, onde eu selecionei a cadeira como preto, e o fundo como branco. Então para quem já aprendeu isso, eu só preciso inverter, ela também comentou sobre isso, então eu tenho a minha cadeira aqui recortada, perfeita, sendo que nenhum pixel, absolutamente nenhum pixel dela é transparente, como vocês tinham visto lá no início, quando eu tinha problema aqui no meu recorte. E estendendo já aquele problema, né, já, ah, estendendo essa aula dela, o que eu vou fazer aqui é criar um sólido, e eu vou pegar aqui uma cor que eu, que eu costumo gostar, que é um amarelozinho, um pouquinho mais quente, então pronto, esse amarelo, e vou jogar isso como fundo. Então se você olhar aqui, você vai acabar percebendo que o recorte dela é perfeito. Eu não tenho problema nenhum. Mas, para quem estuda um pouco de composição, né, para quem trabalha com cinema muito como eu trabalho, acaba percebendo que isso aqui não é suficiente. Né? Se você olhar aqui a minha imagem original, eu tinha as sombras. Aí como é que eu faço para trazer a sombra de volta? Realmente isso é muito simples. Eu vou duplicar essa minha camada da cadeira. Vou botar ela aqui embaixo. Isso aqui eu vou chamar de sombra para ficar fácil de entender. E vou fazer a primeira coisa que vou fazer é inverter a cor do meu fundo. Uma vez invertida a cor do fundo, hum, daqui da minha máscara, né? O que eu fiz foi como, se, como eu tinha antes. Eu tenho a cadeira escondida e tenho o fundo aparecendo. Se eu olhar aqui agora, contra o meu fundo, o que eu tenho é isso aqui. E o que eu quero, na verdade, é fazer a minha sombra fazer parte do meu fundo, certo? Então eu venho aqui, aplico um modificador desse, né, um Blend Mode, e vou pegar, por exemplo, um Multiply. Pegando o um Multiply, automaticamente eu tenho a minha sombra junto da cadeira, sem ter que recortar a sombra, sem ter que recriar a sombra digitalmente, o que seria uma dor de cabeça desgraçada. E continuando, então, por última vez, com os meus métodos ah, destrutíveis ou não destrutíveis, eu posso pegar o meu Brilho contraste, que é uma ferramenta lá que eu vi que ah, ela gosta, e posso, então, fazer ajustes né, na minha intensidade aqui de cor né, no meu contraste, se eu quiser no contraste da minha sombra mas como eu falei, nunca usando o modelo legado porque olha o que o modelo legado faz ele simplesmente estoura tudo e se eu mexer no contraste principalmente, o que ele está fazendo é isso ele está removendo o contraste para a imagem toda e está botando a imagem acinzentada então eu vou fazer um ajuste leve aqui Vou fazer a mesma coisa aqui na minha cadeira, você vai ver que isso é muito mais gritante. Então vou pegar na minha cadeira também o brilho contraste. Vou fazer né, o meu quick mask e vou fazer o ajuste. Primeiro com o legado, aí você vai ver o que acontece com as cores. Então é isso que acontece. Está vendo? Está tudo ficando chapado. Enquanto você usar o modelo recente, né, o modelo mais novo, o que ele faz é simplesmente alterar a tonalidade das cores e não mais chapar a imagem toda. Então é isso, gostaria de me despedir. Obrigado por assistir e sempre procure estudar, sempre procure pesquisar sobre os métodos uh, mais recentes de usar o Photoshop. Até a próxima.